Será? O juiz responsável pelo deferimento do seu registro de candidatura quem analisará a questão. Agora, adianto que, se for uma simples inadimplência por falta de pagamento, inscrições no sistema de proteção ao crédito ou qualquer outra irregularidade mais simples, não será isso que comprometerá o registro da sua candidatura. Agora, é claro que todas as dívidas que existem, devem ser pagas, mas não se preocupe que estar com o nome sujo, com restrições no seu CPF, a depender do caso a ser analisado, não comprometerá o registro da sua candidatura. Você poderá sim tê-lo deferido. Um abraço e até o próximo!